Pra ver que você vai perder, pois tem meu na base. Respondo okay. somente fácil, mano, tipo um kamikaze. Okay. Yeah. Tá ligado que agora, parceiro, cê termina na base. Yeah. Veio o curto discursinho, pronto, eu abalei ele inteiro com só uma frase. Oh.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 Se você quiser, mano, eu demonstro. Faço rap, vou além. Você sabe mesmo, mano, que eu demonstro. Faço rap. Você não tem. É por isso que você tá pincosto. E quando eu te amassei lá no coliseu, na aldeia e no mar de monstros, hein? Oh! Fala pra mim, você falou que tem zona de conforto, mas acho que ao não é o contrário nem assim. É você que tá no ponto morto, acho que o Prado fala, se revela. Ele bota peito, aquele é a favela. Mas fora da aldeia, você não arruma nada porque você não tem panela. que é, é assim